mas eu quero mostrar para você a primeira coisa, é o padrão, é o histórico, né? Então, a gente tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, aí, outro dia, seis, sete, oito, outro dia, nove, dez, onze, doze. Então, a gente está há três dias sem nenhum head no mercado de over 2,5. Pesado, né? O robô acabou de mandar esse sinal aqui, que é a Superliga 43. Então faltam quatro minutinhos pro jogo, pro jogo começar. Então deixa eu já fazer a. fazer a entrada aqui. Senão depois a gente esquece. Mais de um e-mail não, é né, Mais de um e meio. Então qual que. Esse, essa estratégia que tá nesse robô, eu já falei dela aqui no canal, já divulguei, tá? É essa daqui, ó. Vou mostrar só quanto tempo falta. Quatro minutos, beleza. É, você precisa de um site de análise para fazer essa análise, tá? Que eu vou ensinar aqui para vocês. Então vou deixar o link dessa. Da... Vou deixar o link desse site de análise que eu uso aqui na descrição. Então vou, vou, vou vir aqui desde o começo. Vou vir horários, multi-horários. Vou pôr um módulo compacto. O mercado que a gente vai trabalhar. Opa. O mercado que a gente vai trabalhar é o over 2,5. Fechou? E a gente vai selecionar 4x2 pro visitante. Fechou? Então, vamos olhar, olhar. Como vocês podem ver, não é uma entrada que acontece muito, né? E a gente vai contar sempre 4 tiros. Então, veio 4x2 pro visitante. A gente vai contar 4 tiros para cima. Então, 1, 0x0. Aqui bateu. Beleza? Aqui 4x2. Bateu na última, green. Aqui 4x2. Bateu na terceira, green. Aqui 4x2. Bateu na terceira, green. Pá. 4 a 1... Ah, não, tá errado, desculpa. Desculpa, a gente selecionei errado aqui. Vamos de novo. Então, 4 a 2 aqui, 1. 1 bateu na segunda... Não, bateu na terceira, desculpa. Bateu na quarta. Eita! Eita! Bateu na quarta aqui, deu green, beleza. 4 a 2 aqui, bateu na quarta, deu green. 4 a 2 aqui, bateu na terceira, deu green. 4 a 2 aqui, bateu na segunda, green. 4 a 2 aqui, bateu na primeira, green. Então, não são muitos sinais, como vocês podem ver, né? 1, 2, 3, 4, 5... São, foram Vão ser seis sinais no dia né? até agora, mas não tá dando red, né, cara? Então, há três dias já que ele não tá dando red, né? Então, é muito bom. Bom, é, vamos esperar aqui, faltam dois minutos para jogo começar. Eu vou pausar, assim que o jogo estiver começando, é, a gente volta para ver essa entrada aqui, fechou? Ah, lembrando, vou aproveitar para mostrar isso aqui e explicar isso para vocês. Nesse site de análise aqui, você consegue fazer o seu próprio robô, tá? É, tem aqui robôs customizados, eu tenho um, tenho um vídeo que eu falo, né, como é que faz esse robô. Vou deixar na descrição também, que é melhor, cara, eu gosto. Então, se vocês observarem aqui, isso aqui não é um canal, não tem gente nele, né? é um robô tipo pessoal. Então, eu tenho feito só essas entradas aqui, quando ele manda o sinal, eu, eu entro. Fechou? Vamos esperar aqui, falta um minutinho. Eu já volto aqui com vocês. Tá. Bom, galera, vamos lá, faltam 10 segundinhos. Vamos acompanhar aqui a nossa entrada. Merelim Penharol. U. Uh! A saúde está muito alta, né? Mas vamos ver... Esse jogo não está com uma cara muito boa, a saúde aqui está muito baixa também de 2 já adiantando a cobertura que eu acho que não vai não vai bater será só porque que eu falei? uh! agora ficou muito mais difícil né? acho, que não vai, acho que não vai bater não Vou colocar uma idinha aqui também no qualquer outro resultado, que eu gosto bastante desse mercado. Não vai bater não, vamos esperar começar o próximo jogo. Não vou pausar o vídeo não para não ter corte, não ter nada disso, fechou? 20 segundos, vou ver se eu coloco uma, uma musiquinha no fundo desse vídeo, eu não costumo colocar, vamos ver se dessa vez eu consigo, se eu acho umas musiquinhas legais, para esses momentos que a gente fica esperando, né? Padrãozinho, show grátis, hein? Vocês vão ver. Bora, Tricolor, querido. Sempre saio contigo. Só a Bete para me deixar feliz com o São Paulo tomando gol, hein? Tomara que bata no primeiro tempo, daí a gente já pega a nossa moedinha também no outros. Maravilha. É isso galera, é... padrão absurdo, se não houver mais nenhum 4x2 para o visitante hoje, vai ser mais um dia sem rede. É... De graça, hein? Valeu rapaziada, aquele abraço.